E aí galera, beleza de nota com vocês Com mais um vídeo Estamos aqui, seguinte Bom, acho que falta Dois, me... dois meses é... Para o fim da... Do GTA na antiga geração Playstation 3 E Xbox 360 E... Com isso eu trago a vocês uma comparação aí, né, do jogo quando foi lançado E como ele está atualmente jogando no PC de alta performance, certo? vou vocês verem aí, ó, um do lado do outro A diferença é gritante e bizarra Seguinte, se segue no Instagram, né? dia que eu tô saindo desse vídeo, ele ficou caído ali por uns anos, umas horas. Mas que já voltou. Então me segue lá, tá na descrição do meu Instagram, beleza? O que não sai aqui, eu tento postar lá, certo? Falar futebol e... quando começar NBA. Falar também de NBA, que eu gosto bastante. E é isso, mano. Olha só a diferença, galera. Xbox 360 e o nosso adorar adorado PC o cara diz aí que é um PC de 10 mil dólares 10 mil dólares dá quanto Deixa eu ver aqui Vou fazer a conta aqui rápida com vocês quanto vai dar 10 mil dólares 10 mil dólares em reais em reais dinheiro para caramba enfim 54 mil 54 mil reais, cara. Já pensou um PC de 54 mil reais? Eu acho que eu tava vendo um vídeo do, daquele underline que faz comparações e tal, de... Faz vídeo de PC e tal. Uma vez eu tava vendo lá de ele comparando lá um PC de alta performance sei lá, quanto que ele gasta de energia. E ele disse que era um PC de 84 mil reais. Então, meu amigo... Eu fiquei imaginando um PC de 84 mil reais, irmão. Eu paguei, acho que 13 no meu, na época. E eu já acho o meu... Pô, gastei pra caramba, mano. Na época, né? que? 4 Quatro... Quatro anos não, uns dois anos atrás. Quando ah, existia a 1080 Ti, né? Hoje já tem a 3 mil, e... 3 mil e alguma coisa aí já, né? Então eu paguei isso aí. E eu acho que o meu PC não consegue rodar tudo isso daí, não, mano Lógico que o cara coloca os mods e tal Mas, mesmo assim, mesmo com mod Se você não tiver um PC bom, ele fica travando Fica travando, travando, travando Olha isso, mano Travão, é olha aí o gráfico Eu acho que nem isso, não vai estar tá assim o... O GTA 5 pro Playstation 5 as novas gerações Eu acho que não vai estar tá assim não, cara Oh, Xbox 360 inclusive o Xbox 360 é, é um dos consoles mais populares no no Brasil né acho que é por conta do de, de você poder destravar na minha época quando eu, eu, eu, eu o console dessa geração eu primeiro eu tive um Xbox 360 eu comprei meu Xbox 360 lá em 2010 2009 2010 se eu não me engano e... Eu tinha ele destravado, mas eu não jogava online. Nem, nem criei conta, tá ligado? É... Nem, nem, nem tinha criado conta. Mas hoje parece que existe destravas aí. E o cara consegue jogar. Existe... Tinha gente que entrava, né? Mas tinha aquela... Aquela coisa. Se você tomasse um ban... Era um ban no console, tá ligado? Já era. Aquele console nunca mais entrava no online. Hoje eu não sei como é que tá a destrava. Mas parece que as destravas você consegue... É, jogar online E eu acho que a galera que tem Xbox deve jogar muito GTA Muito mesmo, né? E também tem as extravas do pro Playstation 3 também, né? Apesar de... Tá meio por fora disso daí Mas eu acho que tem sim Que dê pra você jogar online, né? Mas olha só, galera, a diferença de gráfico, mano o cara colocou até um carro ali pra tipo Ó, oh, esse aqui é o carro, a versão antiga Essa é versão nova tá bem bonito, né, mano, ó Faz tempo que eu não faço as comparações A última que eu fiz, eu usei minha TV 4K pra Né, ter uma experiência Melhor aí com Com 4K, né Porque esse monitor que eu tô assistindo aqui Ele não é 4K Ele é um 2K é um 140... 140 Hz, mas... Não é 4K. Olha aí. Um dos carros das, das últimas atualizações aí. Caraca, mano. Esse brilho é muito lindo, né, mano? Olha isso, velho. Bizarro, né, velho? Deve estar tá com o Rei 3, que eu nem sei que funciona, pra que funciona isso aí, velho. Ó. Da hora, né? Colocar um do lado do outro. É, que vai acontecer bastante, né? Quando lançar a versão pro PlayStation 5. Pra nova geração, né? Eu falo PlayStation 5 porque é a plataforma que eu jogo, entendeu? Eu tenho um Xbox ali, um Xbox One S. Mas a nova geração... É... Na geração do Playstation 3, eu tive os dois, o Xbox 360 e o Playstation 3. Na geração passada, eu tive o Playstation 4 e Xbox One X. Não, agora eu tenho o um One X, mas eu tive o One, aquele primeiro que vinha com o Kinect. Eu tive aquela versão lá, agora eu já tenho o um Xbox One X. E nessa geração, eu só vou ter Playstation 5, não vou pegar Xbox, mano. Não vou. A pegada do Xbox é aquilo, né, cara? Game Pass, joga rodo, alguns day one, mas box eu não vou, não vou pegar. Então, provavelmente, quando sair o PlayStation 5, a versão de GTA, vai ter essas comparações aí para ver a diferença. E eu vou trazer para vocês, já foi é, adiada, né? Era para sair agora no final do ano, mas foi adiada. Rockstar pode adi adiar o jogo. Cara, não faz sentido, né? Que ela só vá remasterizar, cara, tá ligado? Eles vão lá e a dia, simples assim, tá ligado? Mas ó, tá bem bonito, né, mano? Eu acho que eles vão trazer com. um DLC aí, velho. Tipo, não os online, né? Um DLC de campanha. Mas parecido com o que aconteceu com o GTA 4, né? Teve aqueles dois DLCs lá. Provavelmente eles vão trazer com um DLC, deve estar tá trabalhando nesse DLC, por isso que é adiaram, porque não tem o um porquê ter adiado o jogo, né, mano? Um jogo que, porra, o cara tem tudo na mão, né, mano? Agora... Olha isso, mano. Caraca, isso é uma Ferrari. Ferrari linda, né, velho? Olha isso. Olha isso, mano. Que Ferrari bonita, cara. Bonito, mano. Bonito. aquele ah, aqueles postes eu nunca vi, não. Aquelas plantinhas ali. Deve ter adicionado. Né? E eu espero que, cara. Quando sai o GTA V para nova geração. Eu tenho que colocar o meu disquinho. Que eu tenho ali. E tá lá. Atualização grátis. Espero isso, cara. Só isso. Que eu espero. Mas... Caraca, olha esse Porsche, mano. É isso que eu espero. Mas eu, não, eu acho que não vai ser isso, não. Eu acho que vai ter... Meu eu disse aí. Vai vir com um DLC aí para... Para campanha. E... Vai custar ali uns... 150 pila. 100 reais. É, agora o finalzinho o cara colocou só... É... A parte do... Do Natural Vision. Mas enfim, galera. Ó, vai o vai, finalzinho aqui... Vamos nos despedir. Deixe o seu like. O vídeo original na descrição. Você joga ainda na antiga geração, PlayStation 3, Xbox 360? Comenta aqui. É... E daqui, daqui até o final do ano, é. Vocês que jogam aí online, não poderás mais jogar. Antes de fechar o servidor, eu vou fazer um vídeo entrando novamente online para ver como é que tá, beleza? É isso. Até a próxima e fui!